Guimarães, eu não estou conseguindo ser aprovado no financiamento. Já me, com, me pediram várias vezes aqui o, me, o meu cadastro, os meus documentos e não está dando certo. Já paguei o ato, já comprei imóvel, assinei o contrato de financiamento, mas o banco não me chama. Já se passaram cinco meses, o que está que acontecendo? Por que, que o banco não me chama? E aí, isso está acontecendo com você? Bom, se você caiu de paraquedas nesse vídeo é porque você está tendo algum tipo de problema com o banco, o banco não está te chamando, já se passaram alguns meses e você está desesperado ou desesperada, sem informação alguma, está aqui neste vídeo, ou caiu de paraquedas ou alguém indicou esse vídeo para você. Deixa eu me apresentar aqui primeiro, eu me chamo Márcio Guimarães, seja bem-vindo a mais esse vídeo aqui no canal, eu sou o corretor de imóvel sim, eu sou empreendedor e me especializei em ajudar pessoas que estão passando por esses problemas aqui pela internet e por vários lugares físicos, aí comprando seus imóveis e eu estou aqui para poder te dar algumas informações e muito importante que às vezes ou infelizmente alguns corretores não passam mas como toda a história tem três versões é a versão de um lado a versão de outro é a versão correta eu vim aqui esclarecer para que você que ainda não comprou o um imóvel e que está precisando comprar esse imóvel Fique sabendo, ou se você já comprou e esteja passando por isso, saiba o que está acontecendo e comece a se organizar. Então vamos para o vídeo de hoje, porque eu tenho certeza absoluta que é importante esta informação hoje para você. Vamos lá gente, então é o seguinte, quando você vai comprar um imóvel, existem dois tipos de imóvel que você compra o que ainda está para entregar, ou seja, ele pode ser um lançamento, ele pode estar na planta, ele pode estar em fase de construção e o imóvel pronto. Quando você compra um imóvel já pronto, ou usado, ou novo, não importa. Você precisa dar um ato, que é um padrão normal, o ato, uma entrada, vamos dizer assim, e você já vai ali, antes ou durante esse período, antes de pagar o ato, eu já fiz vídeo falando sobre isso, já vai ser passado o seu cadastro para verificar se você aprovou no banco, para que o banco pague este restante, os 80%, ou 70%, ou 60%, não importa o restante, para quem está vendendo o imóvel junto com a sua entrada completa os 100% do valor do imóvel você recebe a chave do imóvel e você vai morar no seu imóvel agora pagando para o banco é isso que acontece normalmente agora existe um processo diferente quando você compra um imóvel na planta o um imóvel em construção aí tem duas formas de comprar e é exatamente essas essa, essas duas maneiras que você que está assistindo esse vídeo não entende, não compreende e às vezes até por, vamos dizer assim, ingenuidade acaba entrando numa negociação e por, por, pode ser até por ingenuidade do corretor também não ter esta informação. Querer vender, obviamente, e você acabar vendo que é um sonho da sua vida, uma excelente negociação e acaba virando um tremendo de um pesadelo. Então, vamos lá. E você precisa entender porque esta dúvida eu tenho recebido toda semana uns 10 comentários. Eu até acabei de colocar lá nos meus stories um, um, uma resposta justamente sobre esta dúvida lá no meu Instagram. Se você não, não me segue lá no Instagram, eu vou deixar passando aqui aqui o meu Instagram, porque lá eu respondo várias vezes, muitas pessoas, e às vezes você pode encaminhar também uma dúvida lá, e eu vou estar respondendo em vídeo, colocando lá, e a gente consegue ter um, vamos dizer assim, um contato mais... Pessoal, porque lá eu posto bastante coisas da minha vida pessoal, se torna um pouquinho diferente aqui do YouTube. Respondo também as perguntas, estou lá respondendo. Muitas pessoas respondem por mim com várias informações sensacionais. Eu agradeço aí todos vocês que contribuem nos meus vídeos, ajudando, respondendo as pessoas. Porque eu realmente não consigo responder a mais de, mais de 5 mil perguntas perguntas e dúvidas e comentários que eu tenho todos os dias que eu vejo aqui pelo meu canal no YouTube muito obrigado você que é inscrito no meu canal já aproveitando aqui muito obrigado todos vocês que curtem os meus vídeos já aproveitando se você te gostar desse vídeo no final deixa seu like se inscreve no canal e acione o sino lá. Então, lá quando você compra um imóvel na planta duas formas acontecem ali você pode comprar um imóvel com crédito associativo ou você pode comprar o um imóvel fazer o parcelamento para construtora para para o vendedor né que tá fazendo lá a venda que é para construtora incorporadora e quando o imóvel ficar pronto você vai entrar com o financiamento tá o que está que acontecendo com as pessoas que têm, que têm me mandado perguntas aqui? Elas compram o um imóvel e, na hora, alguém fala para ela que vai pegar o cadastro dela para poder verificar com o banco. Talvez você que está me assistindo esse vídeo vai poder me dizer, e eu quero que você escreva aqui se realmente foi isso, se o, se o, o, o corretor de imóvel disse que o, o banco iria já chamar você, para o financiamento ou se apenas ele pegou os seus dados para verificar a questão do cadastro bancário e não falou nada de assinar o contrato de financiamento e você ficou com isso na ideia porque é comum já assinar o um contrato de financiamento responde aqui embaixo para mim o que que acontece? Quando você compra um imóvel na planta, não é o crédito associativo. Esses dados de cadastros, eles são verificados com o banco para verificar se a sua saúde financeira no momento da compra permitiria ser aprovado no banco. Porém, como não é um crédito associativo, não tem como ser o banco aprovar, porque o banco só entra com o financiamento agora para buscar um imóvel que existe. Então, se ele está em fase de obra, se ele não existe, e está em lançamento, não tem como você assinar um contrato de financiamento, não tem como você dar uma coisa futura como garantia para o banco. Então, por isso é avaliado o seu crédito para que, que você possa manter esse crédito. Por isso que automaticamente as pessoas falam, ah, mas o banco me pediu de novo. Não, não foi o banco. A incorporadora, a construtora, o corretor pediu o seu cadastro novamente para verificar e manter esta saúde financeira para dar tempo, porque cinco meses antes de, de, de, de, de da entrega das chaves, da entrega do imóvel, três meses antes, você já precisa ter todo isso, esse cadastro, ok, para lá na entrega das chaves, na entrega do imóvel, já entrar com financiamento, tá com financiamento assinado, tudo bonitinho, para pegar a chave junto com todo mundo, entendeu? Por isso que o seu cadastro é feito, esta validação durante todo esse tempo. Quando existe um crédito associativo, já é diferente o crédito associativo na hora que você compra o imóvel você também entrega toda a sua documentação para o banco avaliar o banco dá um ok você já assina o contrato de financiamento porém você vai me perguntar assim Guimarães você acabou de dizer que se não tiver um imóvel pronto como que o banco pega como garantia aí existe uma coisa por trás que não vou ficar entrando em detalhes aqui porque não vem o caso ou melhor vem o caso mas é um pouco complexo para você entender para ser mais é, é, resumido, o, esta construtora, ela precisa entregar o um número de imóvel, de contratos para esse banco e ela já tem uma certificação com esse banco de que ela entrega os imóveis que elas, que elas constroem. Então o banco dá esta, vamos dizer assim, garantia para ela que ela vai, mesmo em fase de obra, ele já deixa assinar o contrato de financiamento, que é muito melhor para você que está comprando, porque você já sai com certeza que não vai ter susto lá na frente, correto? Isso se chama crédito associativo. Então, se você for comprar um imóvel agora, se estiver na planta, verifique se ele tem o crédito associativo. Esses imóveis são imóveis de baixo é, baixo padrão não, não é isso. Baixa renda, eu quero dizer. Pode ter um padrão excelente, mas é para imóvel aí que entra no Casa Verde e Amarela. Não é imóvel de médio e de alto padrão. Beleza? Entendido? Então, se você assinar o contrato de associativo, você vai assinar o contrato de financiamento agora, porém, existe aí... Uma, uma dúvida e um questionamento onde muitas pessoas reclamam que ficam pagando esses juros de obra, que é chamado juros de obra, até a entrega e lá na frente começa o financiamento Bom, isso aí é muito burocrático, mas na verdade esses juros de obra que você está pagando é justamente um pequeno juros que te dá a certeza que você não vai ter surpresa lá na frente, ok? Porque o seu financiamento lá na frente já está garantido e vai dar tudo certo essa é a diferença de você comprar um imóvel na planta não ter recebido ainda o contato do banco e nem vai receber até a entrega das chaves gostou do vídeo esclareceu para você se você gostou desse vídeo eu vou pedir para que você clique aqui em gostei do vídeo. Clique em se inscrever no canal, porque eu faço muito vídeo assim para ajudar você. E acione o sininho, porque aí quando eu postar vídeo novo, você vai receber notificação, o meu vídeo vai ser visto, você vai gostar e vai indicar para outras pessoas. Muito obrigado por você ter ficado até aqui. Espero realmente ter te ajudado e vejo você no próximo vídeo. Até mais. Tchau, tchau.